Sejam muito bem-vindos para mais um vi vi vi vi vi Bom, galera, esse vídeo é tipo um vídeo, que vocês só vão ver minha cara, não vai ter, olha, não tem um assunto, tem um assunto específico sim nesse vídeo, que eu vou conversar com vocês sobre o futuro do meu do canal, né? Mas não se preocupa, eu não vou parar de gravar vídeo, eu... é eu não vou parar de gravar vídeo, né? Não, tomara que não apareça nada nenhum prejuízo, mas eu não vou parar de gravar vídeo enquanto aparecer um prejuízo. Se acontecer, não vai aparecer. Não vai ter mais. Mas isso não significa que não vai ter mais vídeo nunca. Assim, galera. Hoje vamos conversar. Comentem aí algumas coisas, né? Eu vou conversar com vocês aqui frente a frente. Eu não vou saber as respostas de vocês, mas comenta aqui. Vamos lá, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho se você não quer perder nenhum vídeo e não, quer que eu não... e não quer que eu pare de gravar. Então, vamos lá. Bom, galera, vamos começar a conversar, né? Olha, o futuro do nosso canal depende de vocês. Se você se inscrever a chegar a mil, vamos ter uma surpresa. Então, converte. Olha, se você quer que eu revele essa surpresa Quando chegar nos 800 eu vou receber Eu vou revelar qual é a surpresa Mas ainda não vai ser a surpresa Então chama seus amigos, estamos 700 inscritos Já completamos, né? então chama seus amigos Converte um inscrito a cada dia Então vamos lá Olha galera Tem nessas últimas 3 semanas Eu tenho parado de gravar vídeo Não é que eu definitivamente tinha parado de gravar vídeo Assim Assiste esse vídeo ao todo pra você saber algumas novidades, porque vai ter algumas mudanças. Não drásticas de que não vai ter mais nenhum vídeo, mas vão ser, tipo, vai alterar algumas coisas aqui no canal. A primeira, não é nenhuma mudança, vai continuar tendo vídeo toda quinta e domingo, às 5 horas da tarde. Aí, galera, falando sobre o conteúdo. Bom, galera, assim, eu tô começando a gravar, testando vários vídeos, porque... Eu não quero ficar preso numa mesma tecla. Porque o canal era só de jogos. Aí eu não quero gravar ficar batendo na mesma tecla. Jogo, jogo, jogo, jogo, jogo. Não. Assim. O Minecraft. O Minecraft, ele tem dado muita visualização da, do primeiro episódio até o, tipo, 5. Depois daí já começou a ficar sem graça. Já foi, foi perdendo visualização. Mas, assim... A saga Minecraft vai continuar. Vai ter mais episódios. Só que eu quero gravar mais vídeos diferentes. Que não sejam só jogo. Olha. Primeiro. O jogo demora muito. Sabe por quê? Eu tava tentando gravar um vídeo de Minecraft. Não deu certo. Porque Minecraft. Ele é o seguinte. Pra poder ter um episódio completo. Precisa tipo. Ter 30 minutos. No máximo 20. Porque... Tirando isso, não acontece nada. Em 10 minutos de vídeo, eu continuo na, me... na mesma coisa que eu tava fazendo desde o primeiro minuto. Aí, Minecraft demora muito pra editar. Demora muito pra salvar. E demora muito pra postar. Porque ainda tem o tempo do YouTube pra poder postar. E tipo, eu tinha vídeo guardado, eu tinha frente. Eu tava gravando vídeo todo dia. Só que aí apareceu uma nova coisa que eu queria que eu quis criar, né? É, bom. É, diante de, desse projeto que eu criei Que é as aventuras de Jinx Tá aparecendo aqui Esse é o canal aí Essa é a tela do canal, beleza? Deixa eu afastar aqui pra mostrar pra vocês Ó, tá baixando aí Esses são todos os episódios que já tem É um desenho animado as aventuras de Jinx Tá, agora pode tirar As aventuras de Jinx É um desenho animado Sim, é um desenho animado Onde eu decidi criar um desenho animado Junto com mais três empresas Minha Que junto com essas três empresas eu criei As Aventudes de Jinx As três empresas são a Fangape Que cuida da direção geral A Summer que cuida da arte E a Cartoon Project Que cuida basicamente Da dublagem, entendeu? Aí nesses, Nessas últimas três semanas Eu tava dublando o Jinx E junto com os outros personagens que eu dublo o Jinx e vários outros personagens lá. Que eu tô tentando... Bom... Tá vindo aí a segunda temporada. Eu não vou fazer um vídeo explicando isso. Mas tá vindo aí a segunda temporada. E, tipo, eu já terminei a primeira, certo? As empresas já terminaram a primeira. Eu já dublei o Jinx toda a primeira temporada. Agora, eu tô com o planejamento de fazer a segunda que já tem data, que já tá no poster lá do... no banner do canal. Então, clica aqui no link da descrição que você já vai abrir o canal do Jinx, das aventuras de Jinx, é o desenho animado. E vão estar tá lá todos os cinco primeiros episódios, que é a primeira temporada inteira. E já tá vindo a segunda temporada, ou seja, eu tenho que ter uma frente pra, tipo, dublar os personagens, já ter a animação, dublar... Porque, sério, criar um desenho animado não é só isso. Não é só tipo, ah, pronto, vou desenhar e vai ficar horrível. Não. Tem que ter uma equipe. Porque só você não dá. O desenho ficou horrível. Tipo, o primeiro episódio foi só eu que fiz. Só eu. Não tinha frente. Era só falando o que vinha na cabeça. Não tinha roteiro nem nada. A partir do segundo episódio foi que eu comecei a.. Eu comecei a contar atrás. Meu Deus, eu tô falando muito gago. Aí começou vindo mais gente aqui criando mais roteiros e vários e vários, que é o Júnior Filho que cuida do roteiro. E quem não sabe, o Júnior Filho é o editor desse vídeo, do canal também, né? E também o roteirista lá do tratamento de jeans Que ele faz parte da. Se eu não me engano, da Fangame, que é a direção geral. E, tipo, ele precisa cuidar do roteiro, do vídeo e de várias outras coisas. Porque basicamente é só ele que edita os vídeos, não tem mais nenhum editor, só ele que edita os vídeos. E eu tenho que estar tá tendo frente, porque gravar vídeo não é só ligar uma câmera, precisa de roteiro, precisa de tipo ter um, um ter memória, porque é isso que nos primeiros vídeos eu não tinha, não tinha, não tinha memória, nem sequer tinha um cartão de memória, querido, pra gravar, isso mesmo. Ou seja, os vídeos tinham menos de 10 minutos, que eu queria que tivesse mais de 10 minutos com a surpresa no final. Pra vocês ficarem até o final e, tipo, conseguimos completar o nosso objetivo, que é chegar aos mil, aos mil inscritos e eu revelar a surpresa. Só que o canal vem aumentando, certo? Dia a dia. Só que, nesses últimos dias que eu parei de gravar, olha, se a pessoa para de gravar, a pessoa, quando for voltar a gravar... Ela vai ter que recuperar os inscritos. Porque perdeu atrás. Isso. Exatamente isso. Porque as visualizações caem. Tudo cai. E, tipo... Diante desse desenho animado... tem tenho dublado Jinx dia a dia. Era todo dia. Um episódio. E, tipo... Era parte por parte. O pessoal lá da Fangabe... Summert. E também a Cartoon Project. Eles tinham que enviar pra mim. Entendeu? E, tipo... Era muito demorado e muito cansativo, porque cansava a voz. E gravar o vídeo, eu teria que dublar o jeans, gravar vídeo, voltar e dublar o jeans para essa parte e voltar, entendeu? Aí, voltando pro assunto do conteúdo, eu não quero ficar só falando em game. Eu sei, vocês gostam muito de jogo, não se preocupem, vai continuar tendo jogo aqui no canal. Mas não tem como eu fazer toda quinta e domingo jogo. Porque é muito cansativo E deixa o editor louco Sério, ele fica a ponto de me matar de, Do tanto de minutos Que é o vídeo E tipo, não dá, não dá Velho Porque precisa preparar tudo Porque não é o O Junior, ele faz roteiro Das aventuras de jeans Eu faço meu próprio roteiro Ele edita os meus vídeos Só que quem faz roteiro sou eu Ou seja, é só eu e ele Entendeu? Só tem nós dois Tirando isso Mais nada Ou seja, fica tudo demorado Eu, só, eu diminuí os dias Pra quinta e domingo, era todo dia Mas eu não conseguia Se eu aumentar pelo menos uma hora a mais Tipo, ter dois vídeos por dia Me quebra Não tem como Sério, se eu aumentar mais uma hora Fica sem vídeo Fica sem vídeo, se eu aumentar mais um vídeo por dia Tipo, ter dois vídeos por dia Toda quinta e domingo, dois vídeos por dia Um às 10 horas e outras outro às 17 Não dá, porque vai quebrar a frente E diante de tudo isso, eu ainda tenho estudos Tenho muita coisa pra cuidar, entendeu? E agora eu tô pensando em criar outro canal Que é os Irmãos Alves Que já lançou um primeiro vídeo lá Eu tô editando outro vídeo Porque o Júnior o Alves não, não tem como, velho ele já tem que planejar os vídeos aqui do canal Eu tenho que fazer o roteiro aqui do canal Gravar os vídeos pros irmãos Alves Dubar o Jinx É muita coisa E estudar, meu querido, porque não passa de ano, né? Então é muita coisa E eu quero mudar o foco do canal aqui Não vai ser só jogo Vai ser entretenimento Vai ter unboxing Como foi no vídeo passado, se você não viu, vai ver Vai ter também, tente não rir Vai ter muito, já gravei um vídeo, estou editando Enquanto esse vídeo eu tô gravando esse vídeo, eu tô editando outro, entendeu? E assim, eu preciso ter uma frente, eu preciso gravar vários vídeos por dia Pra poder eu ter vários dias de descanso, porque não dá, não tem como Mas foi esse o vídeo, lembrando o futuro do canal Lembrando, não vai ser só jogo Vai ter dias que você, tipo, tente não rir, Unboxing, mas não Saiam do canal, vai continuar Tem Minecraft, me apoiem, por favor Tá legal? Continua sendo inscrito do canal Então converte um inscrito hoje, beleza? E amanhã também, converte três inscritos por dia Beleza? Então Galera, foi esse o vídeo, e não se preocupem Isso aqui só foi um desabafo, que eu não tava Querendo gravar só um vídeo Mas foi isso, né galera? Se você não gostou, não tem como Eu mudar a sua opinião, é a sua opinião mas então galera, esse foi o vídeo Lembrando, não vai ter só jogo, como eu já disse Vai ter vários outros vídeos Tipo, me dê ideias de conteúdo aqui nos comentários Comentem demais ideias de vídeos e de vídeos e de vídeos, de vídeos Vários vídeos que eu posso gravar Porque se eu ficar só gravando o jogo Vai ser cansativo Vai Segue minhas redes sociais, tá aparecendo aqui, ó Aqui embaixo E se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho Se você não quer que eu pare de gravar E lembrando esse não é o fim do canal, certo? Isso foi só um desabafo, lembrando, e também mudanças aqui no canal, beleza? E não vai ter só vídeo de jogo. Eu vou continuar lembrando isso todos os dias. Então, até o próximo vídeo. Falou? Tchau!